Oi, pessoal! Hoje eu vim mostrar para vocês como é fácil se inscrever para os processos seletivos dos cursos superiores e técnicos integrados do IFSU de Minas. Vem comigo! Essa é a página inicial do IFSU de Minas e você tem que clicar no botão Vestibular. Após acessar a página do vestibular, você clica em inscreva-se e acompanha a sua inscrição. Aqui você vai entrar com o gov.br, utilizando seu usuário. O usuário é o seu CPF. e você tem que colocar a sua senha, entrar, dentro dessa página você vai selecionar o curso para o qual você quer se inscrever, eu vou selecionar o edital 243 de cursos técnicos integrados e vou clicar em inscrever, aqui o sistema confirma se realmente é esse edital para o qual eu desejo me inscrever e eu vou continuar, a primeira página traz as informações pessoais que já estão cadastradas sobre você, você deve conferir todas elas e preencher se tiver alguma vazia. Aqui embaixo tem autorização para comunicação por SMS e e-mails e você tem que selecionar as duas opções, porque é importante a gente conseguir entrar em contato com vocês. Então você clica em Próximo. A próxima página, você seleciona o curso e a modalidade do curso. Então, eu vou selecionar Campos Inconfidentes, Curso Técnico Integrado, e vou selecionar o curso presencial. Vou selecionar o curso desejado e o regime de estudo. O regime de estudo, se você tiver dúvidas, você pode clicar nesse ícone de ajuda do lado e verificar todas as opções e o que elas correspondem. Todos os campos de seleção têm ícones de ajuda que você pode consultar quando tiver dúvidas. Seleciona se a é canhoto e clique em Próximo. Então, você seleciona em que local você quer fazer a prova, porque você não precisa fazer necessariamente onde você selecionou o campus para estudar. Eu vou selecionar outro local e clique em próximo. No tipo de concorrência, você escolhe com qual público deseja concorrer. Você pode consultar no edital as opções e os detalhes sobre elas. Eu vou selecionar aqui no tipo de concorrência alunos de escola pública e vou selecionar a L5. Então, o sistema confirma comigo se as vagas nas quais estou concorrendo são para candidatos que tenham estudado em escolas públicas. E eu vou aceitar porque essa é a minha condição. Clico em Próximo. E agora tem uma página sobre atendimento diferenciado no dia de fazer a prova. Você seleciona se precisa ou se não precisa de um atendimento diferenciado. Eu vou selecionar. Aqui o sistema traz todas as formas de atendimento, os atendimentos específicos e o que é necessário para comprovar essa situação. Então, após ler toda a página, você seleciona o atendimento que desejo. E aqui eu vou pedir é, qual é a minha necessidade. Então, tem prova em braille, prova ampliada, auxílio para transcrição. Eu vou pedir uma sala de fácil acesso. A justificativa, estou com o pé quebrado e é engessado. Li a descrição dos recursos e tem ciência de que, tendo solicitado atendimento específico, devem enviar a documentação. Ok, estou de acordo. Próximo. Então, o sistema traz um questionário socioeconômico em que você tem que trazer todas as informações sobre você e a sua família. Preencha o formulário com muita atenção e, ao final, tendo respondido todas as questões você clica em próximo aqui embaixo na tela e vai abrir essa página com a conclusão da inscrição aqui tem o seu número de inscrição e ele é importante para você se identificar nesse botão você pode gerar o boleto da sua inscrição e aí você vai poder pagar a sua participação no processo seletivo que tem uma taxa então aqui tem o boleto com todos os seus dados e o valor para pagamento. Confira o valor, se está o mesmo valor do edital, e aí basta pagar que o sistema dá baixa e confirma sua inscrição. Aqui tem todos os detalhes da inscrição e todos os dados do curso. Voltando para a área do candidato, você pode conferir a sua inscrição no edital e você pode acompanhar e alterar no botão azul e cancelar a inscrição no botão vermelho. Eu quero acompanhar e alterar a inscrição no botão azul. Então aqui você pode alterar informações pessoais, seleção do curso, o local de prova, o tipo de concorrência, o atendimento especial e o questionário socioeconômico. Você pode imprimir a segunda via do seu boleto e você pode conferir a compensação do pagamento. Após o pagamento do boleto, o banco leva três dias úteis em média para informar ao sistema que foi feito o pagamento. Quando for confirmado, vai aparecer aqui que está confirmado o pagamento. Clicando na segunda via do boleto e em imprimir, o sistema abre a página do boleto com todos os seus dados e o valor da inscrição. Confira os dados e também o valor e então faça o pagamento no prazo do edital. Cuidado, pois pagamentos após a data do edital não são reconhecidos pelo sistema. Na página do candidato tem o um botão de cancelar a inscrição. Se você estiver arrependido da inscrição e quiser realmente cancelar, você pode clicar nela e cancelar, mas se você quiser apenas alterar algum dado que você tenha feito na inscrição errado, você clica em acompanhar e alterar do outro lado no botão azul, porque se você cancelar a inscrição, você não pode fazer outro para o mesmo edital. Viu como é fácil se inscrever no processo seletivo do IEF Sul de Minas? Então não perca as inscrições, elas vão até 11 de novembro. Sul de Minas, o um mundo de oportunidades para você.